Seja um empreendedor. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Tessalonicenses. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retém o que deveria dar e cai na pobreza. Eu acredito muito na sorte e descobri que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Thomas Jefferson Dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele irá levá-lo onde quiser, mas não vai substituí-lo como motorista. Ein Handy se, se você gostou das lições desse vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo próximo. É, dê essa força ao canal a se inscrever, porque eu estou buscando trazer conteúdos cada vez melhores para te ajudar a empreender a construir novas fontes de rendas, a alcançar a sua liberdade financeira. Então, dessa força, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, para esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas, e ajudar as pessoas a construir uma fonte de renda, a construir a sua liberdade financeira de verdade. Gratidão mesmo por essa força. E se você... É, quer um conteúdo mais exclusivo, acesse o grupo gratuito no WhatsApp clicando no link da descrição desse vídeo E me acompanhe também no Instagram, Prosperando Online, o link está na descrição do vídeo Um forte abraço e até o próximo conteúdo Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo E que você se inscreva no canal e deixe o like para me ajudar a crescer esse canal Abraço!